Existe uma quantidade máxima possível de soluto que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente. Esta quantidade é chamada solubilidade e ela é expressa em quantidade de soluto que eu consigo solubilizar em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura e a uma dada pressão. Quando a pressão e a temperatura não são explicitadas, se convenciona que a pressão é uma atmosfera e a temperatura é 25 graus Celsius. Existem compostos que são infinitamente solúveis em determinado solvente, ou seja, são miscíveis qualquer que seja a proporção. Por exemplo, a água dissolve qualquer quantidade que nós adicionemos de álcool. 1. Qual a massa de açúcar ingerida por uma pessoa ao beber um copo de 250 ml de limonada na qual o açúcar está presente a uma concentração de 80 gramas por litro? Resposta. Utilizando a regra de 3, temos a concentração do açúcar presente na limonada, que é 80 gramas em 1000 ml. Portanto, em 250 ml de água, teremos 20 gramas de açúcar.